E olha, eu estou vindo por falar em marcas e roupas, tem uma camisa do São Paulo aí, durante toda essa entrevista atrás de você, com a ah, sua é, mãe. O é. É. É. Que, que é eu... essa camisa? Então, minha mãe era São Paulina, e no dia que ela faleceu, foi um sábado. Na semana seguinte, teve um jogo no Morumbi, e eles me convidaram, e eu fui, é, no meio do campo, antes de começar o jogo, receber das mãos, da diretoria do São Paulo, essa camisa em homenagem dela, escrito Eb para sempre. tá aqui, muito linda. E você sabe uma coisa linda que o São Paulo fez? Isso me emocionou demais. Ela faleceu no sábado, no domingo, o São Paulo jogou, jogou. Entrou, os jogadores entraram com uma faixa escrito assim, Eb a nossa sexta estrela. Nossa, aquilo foi tão lindo, tão lindo, sabe assim? Porque foi um inesperado, um não esperava uma homenagem assim, sabe, de São Paulo. E mas ela foi uma São Paulina ar... fervorosa. <risos>